diretamente da 11ª edição da Agro Brasília. Eu estou agora com Fabrício Drummond, que é vice-presidente da Superbac, e vai me falar sobre a atuação da empresa aqui na Agro Brasília. É, boa tarde, obrigado. É, a Superbac está participando pela primeira vez na Agro Brasília. Nós estamos muito satisfeitos entusiasmados com a, com a feira, com a qualificação do público do evento. E aqui o nosso propósito é de apresentar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na linha de fertilizantes biotecnológicos como uma alternativa para a nutrição vegetal aí de lavouras do, do Brasil como um todo. Fabrício, falando sobre os produtos da Superbac, qual, qual é o diferencial que eles têm em relação aos demais produtos? É, os nossos fertilizantes, é, eles são uma alternativa ao fertilizante NPK mineral convencional, a, com a diferença de que a gente agrega a biotecnologia, né, combinando resíduos orgânicos, é, para que a gente consiga atuar como um catalisador de nutrientes no solo. Né, então, com o emprego da nossa tecnologia, a gente consegue melhorar a disponibilidade e proteção dos nutrientes no solo e com isso, né, uma lavoura que absorve mais nutrientes, se desenvolve melhor e acaba tendo uma colheita mais positiva é, no final da, da, do ciclo. Há 23 anos vocês já estão no mercado e o produtor rural brasileiro hoje, eles buscam mais tecnologia e o tema da feira esse ano é agrodigital. O que, que vocês têm feito em termos de investimento para atingir o público que busca mais tecnologia? É, bom, a Superbac é uma companhia de inovação, né, a biotecnologia é a plataforma na qual a gente vem pesquisando e desenvolvendo soluções para o mercado. É uma novidade recente da companhia a inauguração de um centro de pesquisas é, no Paraná, onde nós temos uma unidade ali próxima a Maringá, no município de Mandaguari. É o CPBAC, que é o Centro de Pesquisas em Biotecnologia para Agricultura. E dentro desse centro, integrado a uma fazenda experimental né, de 15 hectares, onde a gente tem realizado diversos desenvolvimentos, a SuperBAC almeja avançar cada vez mais é, a introdução de tecnologias que melhorem a sustentabilidade e a produtividade é, da, das lavouras no Brasil no quesito nutrição vegetal. Eu conversei com Fabrício Drummond, que é vice-presidente da SuperBAC. Eu estou na AgroBrasília. Aline Merladete para o portal AgroLink.